Olá, hoje vim ao exterior, trouxe o F450 para a rua e dando continuidade à série do meu primeiro drone, vou continuar com a configuração, mas no exterior, no final, se gostaram do vídeo, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. A seguir... Configuração do rádio e agora vamos mexer no nosso rádio. Descarga de consciência, vou mexer em todos os comandos. E se, se o que eu estou a fazer estiver certo no vosso, quer dizer, é tudo ok. Aqui no throttle, se vocês puxarem para a frente e ele for para a frente, está ok. Aqui no IOL, se vocês aqui a meio, se vocês puxarem o IOL para o lado direito, neste caso para o lado esquerdo, ele fora. Ou para o lado direito ele for, está tudo ok. Aqui no pitch, se puxarem o pitch para a frente e no computador o pitch diminuir, está ok. Se puxarem para trás ele for para a frente, está ok. Aqui no roll, se puxarem para o lado esquerdo, ele tem que ir para o lado esquerdo. Se puxarem para o lado direito, ele tem que ir para o lado direito. Depois a chave de transposições, que será o nosso 5 e o nosso canal 5. Vocês têm que bater as três as vezes, assim fica a meio e assim fica quase cheia, que está bom. E aqui o nosso canal 6, que é o nosso VRA. Isto são os dois canais que a gente tem a extra, é só chegar aqui e calibrar a rádio: tata, tata, do power connection, blá, blá, blá, para não ter problemas e para não ter as hélices aqui instaladas. Como eu não tenho hélices aqui colocadas. Ok, aqui a dizer que eu tenho que mexer depois todos os, todos os comandos. Ok, agora é mexer em todos os comandos, vir aqui ao cantinho com ele e assim a APM vai de, de, de, de detectar. O, todos, o, o máximo e o mínimo de cada canal esqueçam, aqui nos canais do modo voo, no canal 5 para quem tem só 6 canais é só as 3 posições para quem tem os, 6, os 10 canais é carregar assim, voltar assim e voltar a fazer assim e depois o potenciómetro máximo e mínimo e clicar em pronto ele aqui está a dizer para mantermos os joysticks a meio, que é para ele saber onde é que é o ponto zero. Pus aqui no canal 2 e aqui mesmo no centro. Este está no centro. Aqui o, o potenciómetro também está no centro. E ok. E ele agora aqui está a dizer qual é os valores mínimos e máximos de cada canal. Aparece aqui o 7 e o 8. Mas nós não temos nem o 7 nem o 8. Ok. O próximo. Nós não temos isto. Modos de voo. Aqui agora é que começa a ser interessante. No modos de voo. Para cá tem seis canais. Ali o verde quer dizer em que moda que está. Se repararem. O de seis canais. É no último. No 4 e no 1, quer dizer que é no modo voo 1, se tem que configurar, no, no, no modo voo 4, e no modo voo 6. Para quem tem os 10 canais, é, tem que configurar aquilo tudo, que é só bater a chave e depois andam à procura dos canais. No de 6 canais, o primeiro vou deixar estabilizado, que é o drone, vai ser sempre nós a comandarmos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, acelerar e desacelerar. Nós é que estamos sempre a comandar isso. No 4, vou meter Position Hold, que é, fica o GPS e o barómetro a funcionar. Fica travado em altura e na localização. E no 6, vou meter o RTL, que é o voltar para casa. Gravo o modo. Já está completo. Para quem tem uns 10 canais. É encher isto tudo com o stabilizer, o position hold, o altitude hold, o racing, racing não é o sport, o brake. É encher por aí a fora e dar cada canal a uma posição da chave. Agora o fail safe, aqui no rádio 3, será que o meu acelerador? é quando estou no mínimo está a 1000 mais ou menos quando está no máximo está quase a 2000 quando a gente desliga o rádio que é o failsafe vai funcionar no acelerador quando a APM detectar que o acelerador não está a mandar a informação ele entra em modo failsafe e regressa para casa se tiver GPS, porque se não tiver GPS ele cai se eu desligar o rádio Ali o valor do rádio 3 passa para 900. E agora vou ter que dizer APM. Que abaixo dos 1000 quer dizer que perdeu conexão com o rádio. E tem que mandar o drone para casa. Como é que eu faço isso? Venho aqui a rádio. Aqui em cima da bateria que diz bateria e baixa bateria. Não mexo em nada. Deixam desabilitado. Venho aqui a rádio. Enable All Way RTL. Aqui embaixo nos FS PWM metro 940 e desativo aqui o GeoFrance, desativo aqui isto em baixo. Resumindo, clicar, desligar o rádio ele vai passar para 900. Ele vai baixar deste valor e automaticamente a APM volta para casa, ele começa os procedimentos de voltar para casa e a poisar no sítio que iniciou com o GPS esta primeira parte já está vou calibrar o magnetómetro e calibrar o norte aqui no GPS e nada melhor para ensinar onde é que é o norte numa zona ampla sem qualquer tipo de interferências magnéticas do que estar aqui num descampado aqui como vem aqui à minha volta ali não é um posto de alta tensão é um, um sítio para as Cegonhas não há é nada melhor do que um sítio assim amplo para o que vamos fazer de seguida o início vou começar a configurar o Norta mostrar ao GPS onde é que está o Norta e para isso tenho aqui o meu task montado para começar precisamos de um computador com Mission Planner eu o instalei aqui no, no Magalhães 2 que para este tipo de coisas resolve muito mesmo estou a fazer de hotspot o meu telemóvel para o computador. Vou precisar do Drone, de um cabo que já esteja ligado ao computador, vou precisar de um bocado de madeira, um barrote, e vou precisar de um telefone, como aqui veem, com uma bússola. Para começar, vou desapertar aqui o GPS, e já lhe dei aqui um pequeno desaperto. Ora, assim desapertamos o GPS, e isto fica solto, para encontrarmos o Norte. De seguida, ligamos a APM ao computador, sem a bateria. Deixamos aqui um bocado a repousar para ele encontrar o sinal de GPS e com um telemóvel com bússola. Vamos andar aqui à procura do norte. Eu tenho que pôr o GPS na perpendicular ao barrota. O ideal era ser assim, que era mais fácil. Só que aqui... Este programa de GPS tem que ser mesmo Aqui por Perpendicular aqui ao Barrota E depois andar aqui com o Barrota Até o zero ficar ali no norte Agora vai estar assim um bocadinho instável Mas o norte Pelo meu o telefone está a dizer que é nesta direção, entretanto a luz azul ali já está fixada quer dizer que o GPS já apanhou sinal e agora é meter aqui a traseira do drone encostada que há madeira que é para termos a certeza que ele fica perpendicular e com a frente virada para o norte, não se esqueçam que o vermelho é o, a frente do drone, é a ponto vai estar a ficar apontado o norte. E agora já fiz as negras que eu devia ter ali o meu computador mais perto, porque agora vamos ter que rodar aqui. Isto até encontrar o norte, vemos ali conectar o drone. Aqui o rato, conectar o drone, ora está conectado. E no momento, aqui em cima, nesta zona, há de estar, se eu mexer aqui o GPS, vocês vão ver aqui em cima, nesta zona, aqui andar os graus, tipo, está no Noroeste, ali, olha, vê ali o Norte, se virar tu, totalmente para trás, vai mostrar ali o Sul, Aí o sudoeste, noroeste, aquelas tretas todas. Ora, com a seta apontada para a frente, para o drone. Vamos esperar que ele vai estabilizar. Vamos rodar até encontrar o norte ali, aqui nesta zona. Vamos rodando, rodando, rodando. E ele há de chegar a uma altura que há de chegar ali ao norte. A bússola até o N ficar ali no zero. ou aqueles númerozinhos estão em cima fica a zero, que agora está a 353 graus 354 quando estiver 60 e 0, está bom pontos agora nesta posição como veem, a seta está a apontar para o motor sempre disse no início que a seta ia andar a apontar menos para o motor Vão dar-lhe um aperto, quero menos 3, 2, 1. É quase assim: no zero, pegam no drone, tentam não mexer mais a bússola, ou neste caso, o GPS, que também, por sua vez, é a bússola. E assim dizem: O GPS, onde é que é o norte? Assim a APM fica a saber onde é que é o Norte. Para depois, quando fizermos o RTL, para ele saber de onde é que partiu. Ora, voltando a encostar aqui. Ele está com 3 graus. Tenho que lhe dar menos graus. Mas como veem, ali está a zero. E aqui está ali a apontar para o Norte onde acabámos de dizer a APM que o Norte é naquela direção. agora viemos aqui em ajustes iniciais hardware principal compass que é a nossa bússola Tem que meter sempre aqui descobrir o offset que é para ele automaticamente descobrir qual é o offset do nosso lugar senão ele perde-se porque cada região do mundo tem um offset diferente depois vemos aqui calibrar o magnetómetro e como é que eu vou fazer isso? clico aqui em OK para entrar ele aqui agora está a dizer que eu tenho que fazer movimentos circulares num eixo Ora, carreguem OK, isto vai estar aqui umas coisinhas a dar à roda, há duas maneiras de fazer isto, uma é automático, eu mostro já assim de repente, ora ficar o mais longe possível do drone, do, do computador e tenho que começar a rodá-lo neste eixo, depois vou rodar neste eixo, depois volto a rodar outras para trás, depois vou rodá-lo neste eixo, Ali a senhora do Google vai dizer que está concluído. E vai aparecer aquela imagem no ecrã ali a dizer que está concluído. Ou então fazer de outra maneira que é o que eu costumo fazer. Voltamos aqui a calibrar agora. ele vai dar aquilo circulares e blá blá blá. Venho aqui abaixo ao uso automático, a 7 e desativo, tiro lá o visto, e o que é que eu vou fazer? Vou rodar nesta posição, algumas voltas, vocês vão ver lá ele a começar a criar pontinhos, depois vou rodar nesta, continuo aqui até ficar mais ou menos ele para o norte, Continua a rodar agora nesta posição. E se eu cuidar com o filho para não se desligar? Agora vou naquela camelhota com ela. Agora vou andar sobre o mesmo pedaço, assim, até é muito mais fácil fazer isto. Agora fazer assim. E você só vendo no computador. Há pessoal que não faz isto e critica por eu estar a fazer isto. Que isto é só fazer o que a APM pede e está feito. Mas eu não concordo. Se tiver mais pontos de referência, mais fácil ele fica uh, mais estável. E mais, com as configurações mais justinhas. Como vem ali à volta, aquilo já está muito preenchido. Agora é que vem cá outra vez e selecionam usar a auto-accept. e agora era começar a fazer o mesmo onde eu comecei a mexer ele detectou que já tinha o suficiente e está a dizer que eu tenho ali muitos pontos de, de offset por isso agora é só dizer ok e assim esta parte do exterior tenho configurado se verem ali o início, onde aparece lá aquele mapazinho, vocês vão ver o drone está a apontar para o sítio, mas olhando assim para a estrada e para o drone, está configurado. Ora, tirando agora aqui a câmera, isto é inédito no meu canal, é a primeira vez que eu estou a usar este tipo de coisas no, no canal. Continuem a assistir à série. E desde já um muito obrigado por estarem a ver. E até já.